Ei, Rudd, é... solta só um pouco da tua poesia pra eu ver se tá bom aqui. Faz um pouco mais alto. Rasgando... Pode fazer um tom normal fazer o meu tempo aqui, Fazendo preces, não esquece. Dentro de um fundo de. Fazendo preces com a luz de fundo, escutando vozes, sei que o tempo dissolve o que não for pra esse mundo. Rasgando mais um rascunho, sem pensar em trocar cartucho, minha caneta bique preta escreve, minha mente não esquece. Dentro de um fundo do poço, minha gaiola me prendendo Em goles de pouco veneno, se eu mexer na merda fede Lucidez já foi nos estrago, se era que eu então prensado Tô com pedra no sapato, subo no palco descalço Faço risco no meu corpo, pra ver se me autoafirmo Afirmo que já corre risco, mas tô rindo igual firmino Tô no boot pra outro estado, pelo estado que me encontro Se tu me encontrar, te conto que minha vida é quase um livro essa não quero batida, quero lembrar dos meus faixas Sei que minha vida passa e vejo meu Cássio parado Agora lembrei do Cássio, que não é meu, é emprestado Lembro de um velho passado, igual o amor de quem me deu Queria ser igual meu primo, sempre foi minha referência Hoje vejo a inocência e sorte que não aconteceu Terminei não quero aplauso, só apaga a luz do palco Tem minha vida, dá trabalho e esse rivotril bateu